Fala aí galera, tô de volta no Duel Bits, mano, um site onde dá pra conseguir muita skin de CSGO, maneiríssima, inclusive na última vez que eu vim aqui a gente ficou pensando se eu pegava ou não pegava uma belezinha dessa, Butterfly Fade, mas eu também comentei pra vocês que em vez de pegar Butterfly Fade, que faltava bem pouquinho, né, eu acho que preferia apostar esses 1.900 dólares aqui e tentar transformar em Op the Prince, acho que isso é até pensar baixo, mano, dá pra gente transformar até numa haul aqui, quem sabe, ou então também posso retirar a por criptomoedas, galera. O Duel vai ter o um link na descrição aí pra vocês acessarem. Tem essas opções de depósito, né? As skins de CSGO do seu inventário da Steam. Você pode utilizar. E aí tem vários modos de jogo aqui, né, mano? Tem o Crash, que a galera gosta bastante. Roleta, Dice, os slots. Inclusive, já vamos ver aqui como é que tá o Crash. Nossa, acabou de crashar em 52. Deixei 10 dolinhas ali. Só pra ver o que vai acontecer. Nossa, 52 é alto, hein, velho? É alto. 2x eu acho que acho que chega fácil, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegou. Beleza. Começar com aquele lucrinho, né, mano? Mas eu queria. Eu não quero lucrão, não quero lucrinho, não. E eu acho que eu sou mais colar aqui nesses slots aqui, velho. E tentar fazer a festa no Sigi Bonanza. Aqui o, o negócio é meio doido, né, mano? O negócio é meio doido. A gente pode começar devagar ou já pode ficar mandando ver aqui quase centim por exemplo. E vamos que vamos, velho. Uma bomba de 10x tinha que cair mais. Tinha que cair mais pra pagar o que a gente investiu. Boa, beleza. Caiu mais duas bombinhas ali. Acho que vai, vai dar uma diferença boa, Mano, deu diferença boa mesmo as duas bombinhas ali Consegui sair no prejuízo É assim aqui, mano A gente perde, a gente aumenta Ó, boa Sequência Precisa cair mais bomba Nice Quatro bombas Só que nenhuma era muito, muito alta, né? Ó, vamos lá Vamos ver se melhora Uma bomba de 15 Podia ter combado com outra bomba Ia ficar bom, velho Vamos lá O grande segredo aqui, mano É conseguir combar várias bombas, né, mano Boa Aí, mano Caiu mais duas bombas ali embaixo Ó, que beleza, velho Aí sim Vamos fazer o regaço, vai Mais bomba se cair mais bomba agora, é isso Olha, mano, essas bombinhas no final aí Olha, boa, boa, boa, boa, boa Vamos lá, mano, vamos juntar várias bombinhas Olha como que já começou, velho Uma sequência absolutamente boa, velho E 24 vezes No! eu nem peguei O que aconteceu que deu uma sequência tão rara Cai mais bomba, 15x Mais uma bomba agora, hein Nossa, 10x, 20x e 15 Nossa, vai pagar muito mais três pirulitos, mano. Duas bombas. Ah, o louco. Podia ter caído mais. Olha isso, mais uma Bombinha de 12x, mano, aí deu bom Velho, aí deu bom, será que dá outro Pirulito ali? Ah, não, eu pedi demais, eu perdi demais 2.500 dólares hein? Cê tá louco, man. Bom, galera, vou dar uma olhada o que, que daria pra pegar de skin De CSGO com essa Grana que a gente fez, 3.416 dólares Foi um profit muito foda E eu não vou nem me arriscar a tentar E além disso, acho que já tá bom, pelo que eu vi Aqui, dá pra pegar várias coisas Tá, eu já tô com meu olho numa alma. minimal mas faltaria bem pouco Eu acho que a HAL Field Tested 2.900 dólares Daria pra gente ir embora com Essa HAL, uma HAL Field Tested, e tá faltando na minha coleção Uma HALzinha, mas Sei lá, eu acho que eu não tô contente com esse float eu Acho que teria que ser um float um pouquinho menor Tá, mas já achei fantástica Tirando essa Hall Field Tested, se eu quisesse Arriscar um pouco mais, tentar tirar outra coisa Bom, tem a HAL Minimal Air, como eu falei Tem também essa de Lotus Disponível no site, de 3.000 dólares é, na real, essa daqui já é um pouquinho mais cara do que a Ralph Fitch Tested. 3.043 E, ó, essa aqui é a, a Wild Lots bem usada, não achei feia não, mano. Achei bonita. Na verdade, eu tive uma Lotus no passado, né? Bom, de qualquer forma, galera, um método muito bom também é você simplesmente retirar a sua grana com alguma dessas criptos. Que é exatamente o que eu vou fazer. Vou tirar aqui tudo por Tether, porque eu acho que é a que tem a menor taxa, provavelmente. E aí, rapidinho, você consegue retirar o valor que você quiser instantaneamente aqui do Dual bits Pronto, galera não esqueça de conferir o site usando o link da descrição aí, mano. Inclusive, tem vários bônus aqui, ó. Por exemplo, eu ganhei 48 moedas, são 48 dólares pelo meu nível, de acordo com o meu progresso aí no site. Então, isso daí também é um bônus, mano. E aí tem aqui as recompensas que a gente vai ganhando. Inclusive, eu tenho mais 78 moedas e 28 moedas de bits semanais, bits instantâneos. Em breve eu vou ter bits mensais também. Tudo isso e muito mais. Você vai ter acesso com o na descrição. O Lubez é um site muito top, galera. Eu realmente já joguei no site há vários anos atrás. E é isso. Até o próximo próximo vídeo aqui no canal, tamo junto, falou.